Se o povo ele paga o imposto, principalmente principal é o mais necessitado, então ele tem que, obrigatoriamente, ser o principal beneficiário. A minha mensagem principal é para o jovem. Não seja levado em sua vida a não refletir sobre os problemas. Não perca o seu senso crítico. Não perca o, a sua esperança de modificar as situações desejadas que acontecem no país e no município. Seja um instrumento de melhoria. Então tem também, tem que haver para com eles uma pedagogia diferenciada. É complicado a gente ver que a maioria dos municípios, das prefeituras e das grandes indústrias também não conseguem cumprir com isso. A questão do EPI, equipamento de proteção individual e coletiva. Os governos já não estão é, escutando, já estão assim um pouco afastados até do que... É a população de rua mesmo e falta muito espaço para participação, eu acho, do, do, do povo. Todo mundo pensa que isso é a democracia de 4 x 4 anos votar, quando na verdade não é. Inclusive é do interesse também do povo querer.